bastante caro a mim, é, que tem sido aí morte do meu trabalho, é, da minha militância. É, quero é, dizer que sou psicóloga há 10 anos, é, trabalho no órgão gestor da política de assistência social é, do município de São Paulo e, e eu vou, é, até por conta do tempo, eu vou tentar partilhar com vocês uma experiência que aconteceu no, no ano, no período de uh, 2005 a 2008. É uma experiência dentro de um CRAS, de um Centro é, de Referência de Assistência Social da cidade de São Paulo. É, é, foi uma experiência construída aí a várias mãos. É, eu atuava uh, especificamente em relação a esse trabalho, junto a uma colega assistente social, a Miriam Tronolone, que uh, talvez esteja nos assistindo. É, e eu quero uh, dizer que uh, nós nos valemos, né, ou nós buscamos uh, nos valer uh, nessa experiência, em alguns princípios bastante caros a nós, a trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, para sua execução. Eu quero reiterar que o meu propósito é partilhar aqui com vocês como eu tenho aprendido e como eu venho aprendendo fazer psicologia na política de assistência social. Eu gostaria então que esse relato ele fosse o disparador para um para um debate posterior, é, para que então a gente colocasse a bola em jogo, aproveitando que a gente está aí na Copa do Mundo. É, eu quero rapidamente contextualizar essa experiência. É, eu então trabalho na cidade de São Paulo, cidade de São Paulo que tem 11 milhões de habitantes, é, essa experiência foi realizada no CRAS de Pinheiros. Ele está situado na região mais rica da cidade de São Paulo. De acordo com os dados oficiais da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, no ano de 2002, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Cidade, era de 0,52. O IDH é uma medida comparativa de riqueza, de alfabetização, de educação, de esperança de vida, natalidade e outros. Nesse sentido, quanto mais próximo de um estiver, melhor. O IDH da cidade de São Paulo era 0,52. E o da área de abrangência da subprefeitura de Pinheiros, a área de abrangência desse CRAS, é, era de 0,826. É, o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, também no ano de 2000, era de R$ reais. É, eu espero que vocês possam entender por que, que eu estou uh, situando esses dados. É, uh, o valor médio uh, para esse mesmo item no município de São Paulo era de R$ 1.479. É, esses dados são dados do IBGE, do Censo de 2000, e estão disponíveis no sítio oficial da Prefeitura de São Paulo. Uh, a população de Pinheiros... Uh, é de cerca de 270 mil habitantes, é, numa área de 31 quilômetros quadrados, é, e a população de São Paulo é 11 milhões, é, talvez 11 milhões é, e 40 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE no ano de 2009. É, neste mesmo cenário que eu conto para vocês, é, convivem. Uh, 352 pessoas em situação de rua. É, esse é um dado uh, uh, do censo, do último censo de população de rua de 2009-2010, está disponível no sítio oficial da Prefeitura do Município de São Paulo. E dessas 352 pessoas em situação de rua, 130 estão acolhidas em serviços da rede socioassistencial essa rede existente uh, no próprio território, em Pinheiros. É, também foram encontradas 219 crianças e adolescentes em situação de rua, incluindo-as em trabalho infantil, é, conforme o Censo de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua da cidade de São Paulo, do ano de 2007. Uh, então, uh, de forma rasteira, é, é bastante frequente a gente ouvir Uh, que a assistência social em Pinheiros é para quem não é e sim para quem está. Uh, então, esse, esse relato de, de experiência, é, uh, quero dizer que é, ele é, se refere a, a ações uh, desenvolvidas com famílias de crianças e adolescentes uh, que foram... <risos> Desculpem, que foram uh, encontrados uh, em trabalho infantil uh, na região de Pinheiros e crianças e adolescentes residentes em Pinheiros. E aí eu vou contar de outro Pinheiros. É, essa região, que é conhecida pela acumulação de riqueza, é, também concentrava e eu estou usando o verbo no passado. É porque, uh, no momento, concentrava duas comunidades pobres e, no momento, é uma só, e eu vou contar por quê. É, são a favela do Jardim Edite, e que é mais conhecida como a favela da Globo, porque é uma comunidade pobre que fica uh, vizinha ao escritório uh, da Rede Globo de Televisão de São Paulo. É, e a favela da Funchal... Uh, a favela da Funchal ainda existe, a favela do Jardim é não mais. Uh, a favela da Funchal faz divisa com uma área uh, pertencente a uma grande boutique uh, que esteve recentemente no foco da grande mídia uh, em função de denúncias de sonegação fiscal por parte da sua proprietária. É, a região uh, essa região que eu, a que eu estou me referindo ela uh, fica próxima ao maior shopping center da cidade que foi inaugurado em 2008 então dessa experiência consta a identificação e o atendimento às famílias de crianças e adolescentes encontrados em trabalho infantil informal urbano e por trabalho infantil informal urbano é, estou uh, nomeando uh, uma forma de trabalho encontrado nas grandes metrópoles, que inclui é, a venda de produtos, bala, chiclete, uh, por vez cigarro, uh, a própria mendicância. Uh, e nessa experiência não estamos dizendo do trabalho infantil doméstico, é, ainda que durante a experiência a gente acabe trabalhando de algum modo. É, então, essa experiência consta da identificação, do atendimento a essas famílias é, que são residentes é, na região de Pinheiros, é, bem como a identificação e a construção do encaminhamento é, de famílias de crianças e adolescentes encontrados em trabalho infantil também lá, porém não residentes em Pinheiros. É, quero dizer que essa é a maior parcela da população encontrada, crianças e adolescentes que estão em trabalho infantil nesse território, mas que residem em, em outros territórios vulneráveis, é, tanto da cidade de São Paulo, por vezes também de municípios que fazem limite. É, por conta até do tempo, eu quero me deter na execução do trabalho com famílias de crianças e adolescentes encontradas em, tra em trabalho infantil é, que moram em Pinheiros, uh, é, e que uh, a gente está falando aí é, quase da totalidade essas crianças e adolescentes moram nessas duas comunidades a que eu me referi uh, após a identificação dessas crianças é, que foi uh, que inicialmente uh, começamos a fazer de forma eu digo bastante Mambembe é, em Mambembe porque uh, fomos provocados por um proprietário de uma casa noturna próxima uh, daquele território. É uma região conhecida uh, por muita efervescência noturna, uh, concentração de casas de show, enfim, é, onde a balada uh, segue noite adentro. Uh, e o proprietário dessa casa noturna uh, uh, nos procurou, uh, bastante preocupado, porque uh, naquela região tinha, ele encontrava é, muitos adolescentes e às vezes crianças que vendiam é, chicletes, bala, vendiam cigarro madrugada dentro e ele ficou preocupado e é, nós tomamos é, essa provocação como um disparador. É bom e aí nesse primeiro momento em que nos aproximávamos desses adolescentes fomos percebendo que esses adolescentes em sua maioria residiam ali próximo daquela enfim daquele, daquele daqueles bares noturnos e aí nós entendíamos que para qualquer ação que tivéssemos naquele território teríamos que Uh, nos aproximar das comunidades, daquelas duas comunidades, e então tomamos o trabalho infantil como motivador. É, nós nos aproximamos das lideranças é, dessas duas comunidades, foi uma aproximação bastante gradativa, é, e nós tínhamos o intento de avaliar as concepções é, que as famílias tinham em relação às crianças e adolescentes que, que realizavam trabalho noturno. É, ah, não só o trabalho noturno, mas durante o dia, ah, é, eminentemente, numa comunidade, estamos falando de trabalho infantil noturno e na outra, que é bastante próxima, de trabalho ah, nos, nos semáforos, enfim... É, nos faróis durante o dia. É, nossa ideia era que a gente pudesse é, desnaturalizar a violação de direitos numa perspectiva que pudesse fugir a uma concepção moralista é, do fenômeno. É, nós não sabíamos muito bem como fazer é, e acho que é importante a gente fazer esse apontamento aqui. Né? É, a gente está falando da construção uh, de uma política pública de direito que, historicamente, é, é bastante recente. E, e o profissional psicólogo é, se aproximar e estar oficialmente dentro dessa política, uh, para mim, faz muito sentido e é absolutamente estratégico, mas... É, eu tenho a impressão que a gente precisa ter bastante humildade para reconhecer que, é, que vamos aprendendo a fazer assistência social, né? que vamos, vamos aprendendo a fazer psicologia na assistência social. É, e isso é, é, talvez possa nos tranquilizar e nos apaziguar de algum modo. É... Eu dizia que, então, nosso intento era desnaturalizar a violação de direitos, mas numa perspectiva que fugisse a uma concepção moralista do fenômeno do trabalho infantil, porque seria bastante tranquilo chegarmos na comunidade e dizermos não pode trabalho infantil é proibido. Não pode, né por óbvio que isso fosse. E, e é claro que não pode. É, mas uh, a diferença uh, que intentávamos imprimir era... É, exatamente uh, criar uma linha de fuga ali uh, no que estava cristalizado. É, cinco minutos. É, eu acho que essa questão da desnaturalização, é, da violação, aliada à dificuldade de efetivamente criar uma rede de proteção social às famílias, é, foram as duas maiores dificuldades desse trabalho. Então, uh, nesse sentido, com o objetivo de efetivamente ir tecendo essa rede de proteção, é, as famílias dessas crianças e adolescentes que estavam, né, que a gente foi incluindo no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é, uh, foi se dando de forma bastante gradativa. Nós estávamos muito provocados, uh, eu e a colega, com a ideia que pudesse é, uh, ir além do mero controle uh, Barra, acompanhamento da frequência escolar dessas crianças e adolescentes porque nos interessava, para além do acompanhamento da frequência escolar que isso pode ser feito através de um banco de dados né? é, nos interessava uh, entender, conhecer e problematizar o processo de escolarização dessas crianças e adolescentes e, por processo de escolarização, nós entendemos o processo de apropriação pelas crianças e adolescentes, os benefícios que a, que a escola uh, pode lhe oferecer, é, a rede de relações e o processo de aprendizagem. Uh, então, nós nos aproximamos de duas escolas públicas, uh, eminentemente a maioria das crianças e adolescentes estudavam nessas duas escolas, e propusemos a realização de encontros com as famílias uh, dentro das escolas. Foi interessantíssimo. É, esses encontros eram encontros que aconteciam uma vez no mês, mas a gente saía desses encontros com demanda de pelo menos uns três, quatro meses de trabalho. É, e era nesse sentido que intentávamos é, é, exatamente ir é, tecendo essa rede, né? É, a coordenadora pedagógica participava desses encontros e a gente ia percebendo.